Bom dia Marcelo! Bom dia Bom dia Fabi! Bom dia Tchão! Bom dia, bom dia, tchau. Bom bom dia. dia Fauzi! E vê quem é que nós estamos esperando. Quem é que é o atrasil do atrasado? Ó, vamos dar uma pedaladinha aqui em Espírito Santo do Pinhal. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. É desse tipo de aventura que eu mais gosto. Desenhar uma rota com as ferramentas da internet Colocar no GPS e levar uma turma animada comigo numa roubada dessa. Vamos ver no que vai dar. Agora tá gravando. Você fala que eu não ia fazer um videozinho aqui? Os galácticos lá. É isso aí, Randal. Dá uma olhada na rampa ali tá frente, ó. É, moçada. E a coisa é mais embaixo, viu? Fabi debulhando a subida. Boa, Fabi! Vamos lá! Vai, galera! Cara, o Randal tá morrendo, hein? Valeu, Randal! Mano, Choco! o homem de aço! Esse pedal teve três subidas monstro, a primeira delas chamada Morro do Moacir do Forró, com 3,5 km e 325 metros de ganho de elevação, dando 9% de inclinação média. Já em terrinhas mineiras, porque já tínhamos cruzado a divisa São Paulo-Minas Gerais, encontramos o Belvedere 7 de abril. Uma maravilha de vista que dá para ver ao fundo a cidade de Jacutinga. Espero que vocês gostem como nós gostamos. Às margens do rio Mojicoaçu fica esse lugar bonitinho chamado Distrito São Luís, da cidade de Jacutinga. E seguindo na rota planejada, nós damos de cara com a segunda paulada do dia, chama Subida da None. Ela tem 1,4 km com 136 metros de ganho de elevação, o que dá uma média de 9,6 de inclinação. Mesmo sendo asfaltada e lajotada, nós sofremos para subir. Aí. Pessoal, pedalamos já mil E agora, ó, nós vamos descer aqui E vamos subir ali naquele morro Ali, ó o A reza aqui é pra bateria aguentar Vambora, Fabi? Vambora Ô, Faquinho Ô, Faquinho, o cara fala que é o homem de aço Olha aqui, Faquinho, ó Aqui, fazendo gracinha Olha do que, que ele tá aqui, Faquinho Dá licença aí, Tião, tira a perna daí Ó, faquinha. olha aqui, ó depois o cara fala que veio aqui pedalar. Dá lá aí, Tião. Desmente aí, Tião. Contra a imagem Tira, não argumento aí, ó. Subi e fui buscar a bike lá com o cara ah, um carro aí, aí, Faquinha. Ele fala do Randal. Ó, quem que tá lá? Ó, quem que tá? Ó, quem que tá amassando o reboque lá, ó. Ó, quem tá na bitorneira lá, ó. Ó. O Tião é um cabra safado, rapaz. Ele falou pro, pro Randal: deixa eu dar uma voltinha. Vai Randal, aí, ó. fala pro Faquinha aí Quem é que sobe de bike Faquinha, você que fez o trajeto, né Faquinha Olha lá, ó. o Tião de bike, ó A última subida foi a mais dura de todas, com 1 quilômetro e 400 metros, com 200 metros de elevação e 14% de inclinação média. Ficava dentro de uma fazenda particular de café, simplesmente linda. Não é porque eu estou na minha presença, você está subindo tá bem essas roupas. Mandal tá foda, hein, cara? Ó. Vambora. Eu? Tião. Dá é pra fazer. Fazer fumaça aí, Tião. Começando a chover. É reto aí, Tião. Pessoal. <risos> realmente. Puxado. Desafiador. Luke. Mandal. Pause E aí, maluquete Funk Randalzinha é louco Randalzinha randalzinho é louco A definição foi essa Nossa, não era o randal, chocou O randalzinho é louco Que pedal maravilhoso Escolhido a dedo E aí, moçada Uhul Não tá vindo chuva não, né?